com muita satisfação e orgulho poder trazer para vocês essa lenda do MMORPG. Um jogo aí que conta com essa quantidade aqui no card de players inscritos e que jogam Todos os dias Nós estamos falando de um jogo de 2004 Que é um sucesso nos dias atuais Um jogo que é capaz de brigar Com franquias atualizadas Com grandes gráficos, com grandes mecânicas O World of Warcraft possui uma essência Do RPG que ela não pode Ser subscrita, talvez este seja o grande Sucesso desse jogo, e eu quero trazer Conteúdos desse game pro canal Então se você gosta muito desse jogo Se inscreve aqui no canal para me apoiar trazer um conteúdo refinado para esta Belezinha, se você não gosta do jogo não gosta do gênero ou não gosta do gamer, mesmo assim fica aqui de pra escuta só um pouquinho da história desse grande game. Então não pisca na vinheta, bora! Fala, Chiruzada, é o Sepp aqui deu jogo muito mal e antes da gente falar de World of Warcraft, vamos falar que é o MMORPG, bem rapidinho, tá? MMORPG significa Massive Multiplayer Online Roleplay Game, no nosso lindo e maravilhoso português, jogo de representação de papéis online e multijogador em massa, numa tradição livre. O termo MMORPG, ele foi utilizado a primeira vez em 1997 por uma grande lenda e o amado, eu ainda vou trazer vídeos desse cara aqui no canal, o Última Online. Com certeza um dos melhores exemplos do gênero e ele foi o grande precursor do MMO. A diferença entre o RPG e o MMO é a quantidade de jogadores que se envolvem simultaneamente no mesmo ambiente, então basicamente é isso. Então, World of Warcraft, conhecido também pelo acrônimo de WoW, que vocês vão escutar bastante, é um jogo online MMORPG desenvolvido pela Blizzard Entertainment em 2004. O jogo se passa no mundo fantástico de Azeroth. Que foi introduzido no primeiro jogo da série Warcraft Walks and Humans, lançado em 1994. Em 2010, ele alcançou a grande marca de 11 milhões de jogadores. Wow. Em 2016, ele ainda contava com 5 milhões de jogadores regulares. Wow. No momento, em 2022, ele não tem mais servidor no Brasil Mas isso pode mudar a qualquer momento Mesmo estando fora, a latência que nós temos aí O ping ou o tempo de resposta com os servidores fora São muito bons e não atrapalham não nada na jogabilidade do jogo Brincadeira tem hora Ele conta hoje com uma versão starter Que você pode baixar e jogar para experimentar o jogo aí até level 20 Para que todos possam conhecer o game e se dá a oportunidade de conhecer a essência do MMORPG Vale ressaltar que ele é um jogo totalmente traduzido para o português Com os diálogos em português, ele é completinho, todo na nossa língua Então é muito fácil de jogar ele, qualquer um consegue o jogo recebe expansões até hoje, a empresa não para de, de trazer conteúdos para o game. Ele é um jogo pago mensalmente, mas o fato dele ser pago mensalmente, ele te dá outros benefícios que traz um balanceamento e também uma tranquilidade com o Pay to Win fora do World of Warcraft. O Pay to Win, para quem não conhece, é quando você consegue com dinheiro trazer benefícios para o teu game que outras pessoas possam não ter a condição de, de alcançar ou que são extremamente ilimitados. A alcançar o mesmo objetivo que você O jogo conta com algumas raças básicas Que são essas aqui E vocês percebem que ele é dividido entre duas facções A Aliança e a Horda Então basicamente o mundo de World of Warcraft Ele é vivo devido aos conflitos que são impostos Entre essas duas alianças e os confrontos que elas têm E ele conta com várias classes, né? Que são essas classes aqui por raça essas raças elas contam com profissões como alquimia, alfaiataria, couraria, esfolamento, encantamento, engenharia, ferraria, herbalismo, mineração e escrivania. O World of Warcraft também conta com um número gigantesco de missões e raids, ou as masmorras, como se fossem missões mais épicas e mais desafiadoras do jogo. E muitas dessas missões, dessas raids, elas incentivam você a fazer parte de um grupo, a fazer parte do, talvez de uma guilda, e a apresentada por várias pessoas, para conseguir passar por esses desafios com mais facilidade. E vão existir desafios que você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa fazer parte aí de um grupo, onde cada membro desse grupo precisa desempenhar uma função para que você tenha sucesso. Então, estrategicamente, é um jogo muito legal e você percebe que o jogo, ele sempre vai estar tá provocando que os jogadores interajam entre si e que haja uma sinergia e uma concentração, um foco em determinado objetivo. E pra quem quer se aventurar no MMORPG, é muito difícil você achar algum jogo antigo e que tenha especificações básicas e que roda em qualquer computador. Então você consegue entrar dentro de um jogo de MMO lançado em 2014 que não... Você é noob, cara, que loucura! Não exige muita especificação do seu computador, onde você tem um milhão de pessoas jogando simultaneamente, coisa que você não consegue encontrar em MMOs antigos, tá? É muito difícil você achar esse volume de players jogando. Se vocês tiverem interesse de jogar o jogo Eu vou deixar aqui na descrição do canal Você é noob cara, que loucura Os servidores que são recomendados aí Onde concentram mais brasileiros E bem resumidamente a história do World of Warcraft Conta com vários titãs Que descobrem Azeroth Entram dentro deste planeta Enfrentam entidades malignas Tomam este planeta Várias raças vão sendo criadas lá dentro Depois da paz estabelecida no planeta E dessas raças surgindo Vem um titã querendo tomar toda a parada e aí, os protetores lá de Azeroth se juntam e duelam contra esse titã. Isso começa a acontecer, eventos onde um orc começa a coletar aliados e corromper outros orcs e constrói a horda. E daí, depois, nós vamos ter a aliança do outro lado e eles começam a, a ter conflitos. A aliança derrota a horda, escraviza os orcs, aí o que aconteceu que um desses orcs, que era escravo, ele se liberta, liberta os orcs e todos saem felizes para sempre. Porém, aparece mais um grande vilão aí, que é um rei morto, e ele obviamente tem uma legião de mortos-vivos e ele quer corromper um cara lá da aliança. Ele inicia um flagelo, guerra pra tudo quanto é lado, e a horda e a aliança se juntam pra enfrentar ele. E eles derrotam aí o lixo-rei, daí aparece mais o vilão, eles se unem novamente, derrotam esse Vilão e estiando o caos, continua causando o caos. Resumidamente é isso. E nos modos de jogo, nós temos aí uns servidores que são exclusivos de PVP, né? Então a Ordem e a Aliança, elas entram em conflito automaticamente. Tem a galera que só gosta de fazer o roleplay, né? O famoso RPG que vai, vai entrar no mundo, vai jogar lá de boa, não existe esses conflitos. E tem a galera do Lore também, que é um servidor específico onde você interpreta um personagem dentro da história de World of Warcraft. E isso é um pouquinho do World of Warcraft pra vocês. Lembrem, se vocês tiverem interesse de jogar esse jogo, vou deixar aí na descrição um link diretamente lá no site da Blizzard para vocês experimentarem um jogo até level 20. E não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like se você gosta do jogo, a tua inscrição vai ser um diferencial para eu trazer o conteúdo para esse jogaço, galera. Vamos lá! Valeu, usada Obrigado aí pelo seu tempo e até mais.